Segundo o livro de Enoque, Deus dá a Adão o paraíso e capacita-o a ver os céus abertos e os anjos entoando a canção da vitória. Capítulo 31 1. Adão irá viver na terra, e eu criei um jardim no Ende, ao leste, para que ele pudesse cumprir o testamento e manter a ordem. 2. Fiz com que os céus se abrissem diante dele para que pudesse ver os anjos cantando o hino da vitória e a luz resplandecente. 3. Ele permaneceu no paraíso, e o demônio entendeu que eu queria criar outro mundo porque Adão era senhor na terra, para comandá-la e controlá-la. 4. O demônio é o gênio do mal das regiões inferiores, como um fugitivo, ele criou Sotona a partir dos céus, por ser seu nome Satanás, por isso ele se tornou diferente dos anjos, mas a sua natureza não modificou a sua inteligência quanto ao entendimento do certo e do errado. 5. E ele entendeu sua condenação e o pecado que cometera, por essa razão, alimentou ressentimentos contra Adão, de tal forma que entrou em seu mundo e seduziu Eva mas não atingiu Adão. 6. Amaldiçoei a ignorância, mas o que eu havia abençoado anteriormente, isso eu não amaldiçoei, nem amaldiçoei o homem, nem a terra nem as outras criaturas, mas o fruto e é as obras ruins do homem. Depois do pecado de Ardão, Deus devolve-o terra de onde eu o tomei, mas não pretendo destruí-lo nos anos que virão. CAPÍTULO 32 1. Disse a é, tu és terra e a terra da qual te tirei, tu hás de tornar, não te destruirei mas devolver-te-ei de onde te tomei. 2. Então, poderei tomar-te de volta na minha segunda vinda. 3 e abençoei todas as minhas criaturas, visíveis e invisíveis. 4. E havia cinco horas e meia que Adão estava no paraíso. 5. Abençoei o sétimo dia, o sábado, quando descansei de todas as minhas obras. Deus mostra a Enoque a idade deste mundo, sua existência de sete mil anos, e oito mil anos é o fim, nem anos nem meses, nem semanas, nem dias. CAPÍTULO 33 1 e designei o oitavo dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os sete primeiros como sendo ciclos de sete mil, e no início dos oito mil, estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias, ou horas. 2. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, tudo que entendeste, tudo que viste das coisas celestes, tudo que viste na Terra e todas as coisas que escreveste neste livro pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei do mais alto ao mais baixo, e aqui não há conselheiro ou herdeiro de minhas criações. 3. Sou eterno e não criado por mãos sem mudanças. 4. Meu pensamento é meu conselheiro, minha sabedoria e minha palavra são feitas, e meus olhos observam todas as coisas como aqui são e como tremem de terror. 5. Se viro minha face, então todas as coisas serão destruídas. 6. Por isso usa a tua inteligência, Enoque, conhece aquele que te fala, e cuida dos livros que escreveste. 7. Dou-te os anjos Surriel e Raguel, aqueles que te trouxeram a mim, e desce à terra, diz a teus filhos todas as coisas que te contém e tudo o que viste, do céu mais baixo até o meu trono aqui em cima, e todas as hostes. 8. Pois criei todas as forças, e nenhuma se opõe ou deixa de se submeter a mim. 9. Todos se submetem à minha autoridade e obedecem a um meu poder, e trabalham sob meu comando. 10. Dá-lhes os manuscritos e eles irão lê-los e saberão que sou o Criador de todas as coisas, e entenderão que não há outro Deus além de mim. 11. E deixa-os distribuir teus manuscritos, de filho para filho, de geração para geração, de raça para raça. 12. E dar-te-ei, Enoque, meu mediador, o arcanjo Miguel, pois os manuscritos de teus pais Adão e Sete, Enos, Kenan, Malaleu e Jared, teu pai, não serão destruídos até o fim dos tempos. 13. Revelei a meus anjos Driosh e Mariosh como mapeei a terra e ordenei que as gerações fossem preservadas, e que os manuscritos de vossos pais fossem preservados, de forma a não perecerem no dilúvio que eu lançarei sobre os homens. Deus condena os idólatras e fornicadores sodomitas e, por isso, faz recair sobre eles o dilúvio. Capítulo 34 1 eles rejeitaram meus mandamentos e meu jugo, tornando-se, assim, sementes inúteis, não temendo a Deus, não me reverenciando, mas abaixando a cabeça a deuses vaidosos, e negaram minha unidade, e encheram a terra com mentiras, ofensas, luxúrias abomináveis, a saber, uns com os outros, e toda a sorte de sujas maldades, que seriam desagradáveis de serem nomeadas. 2. E por essa causa farei recair sobre a terra um dilúvio e destruirei todos os homens, e toda a terra sucumbirá às trevas. Deus deixa um justo da tribo de Enoque toda a sua casa, porque ele fora obediente à vontade de Deus. Capítulo 35. 1. Vê, de suas sementes levantar-se a outra geração, muito mais para adiante, mas muitos dentre eles serão insaciáveis. 2. Aquele que criar essa geração deverá revelar aos seus esses manuscritos de seus pais, para aqueles aos quais será mostrada a custódia do mundo, aos fiéis a mim, que não usam o meu nome em vão. 3. E eles deverão contar às outras gerações, que ao lerem serão glorificadas, depois, mais que as primeiras. Deus ordena a Enoque que viva na terra por trinta dias para que dê aos seus filhos instruções, e aos filhos de seus filhos. Depois dos 30 dias tornará a ser levado ao céu. CAPÍTULO 36 1. Agora, Enoque, dou-te o prazo de 30 dias para que passes em tua casa, e digas aos teus filhos e aos de tua casa, que todos deverão ouvir diretamente de minha face, que não há outro Deus além de mim. 2. E que eles deverão sempre manter meus mandamentos, e começar a ler e crer nos teus manuscritos. 3. E depois de 30 dias, mandarei meu anjo para tirar-te da terra e de teus filhos, para que venhas a mim. Deus convoca um anjo. Capítulo 37 1. E o Senhor chamou um dos anjos mais velhos, terrível e ameaçador, e colocou-o a meu lado. Ele era branco como a neve, suas mãos como gelo, assemelhava-se à geada, e ele congelou minha face, porque eu não podia aguentar o terror que sentia pelo Senhor, assim como não podia aguentar o fogo do fogão, e o calor do sol e a geada. 2. E o Senhor me disse, Enoque, se tua face não congelar aqui, nenhum homem será capaz de olhar tua face. Matusalém continuou a manter sua esperança e a esperar por seu pai Enoque noite e dia ao pé de seu leito. Capítulo 38: 1. E o Senhor disse a esses homens que me haviam levado até ele: Deixai que Enoque desça à terra convosco e esperai por ele até o dia determinado. 2. E, à noite, eles me puseram em meu leito. 3. E Matusalém, que esperava a minha volta, mantendo-se vigilante à minha cabeceira, ficou maravilhado quando me ouviu chegar, e eu lhe disse, que os de minha casa se reúnam, pois vou lhes contar tudo. A piedosa admoestação de Enoque aos seus filhos, com lágrimas e grandes lamentos enquanto ele falava. CAPÍTULO 39 1. O meus filhos, meus amados, ouvi as admoestações de vosso pai, pois essa é a vontade do Senhor. 2. Foi-me concedido estar convosco para vos anunciar, não de meus lábios, mas dos lábios do Senhor, tudo o que é e que foi e tudo o que é agora, e tudo o que será até o dia do julgamento. 3. Pois o Senhor permitiu que eu viesse até vós, portanto, ouvi as palavras de meus lábios, mas sou aquele que viu a face do Senhor, e como o ferro no fogo, ela lança centelhas que queimam. 4. Vos olhais meus olhos agora, os olhos de um homem que para vos é grande, mas vi os olhos do Senhor, brilhando como os raios do sol e enchendo os olhos do homem com terror. 5. Meus filhos, vos vedes a mão direita de um homem que vos auxilia, mas eu vi a mão direita do Senhor, preenchendo todo o céu quando ele me ajudou. 6. Vos vedes a extensão da minha obra da mesma forma que vedes a vossa, mas eu vi a extensão ilimitada e perfeita da obra do Senhor. 7. Vos ouvis as palavras da minha boca, da mesma forma que eu ouvi as palavras do Senhor, parecendo-se a um trovão violento e incessante, como nuvens que se arremessam umas contra as outras. 8. Agora, ouvi as declarações do Pai da Terra e sabeis quão temível é apresentar-se diante do governante da terra. 9. Pensai quão terrível e impressionante é apresentar-se diante do governante do céu, o Senhor dos vivos e dos mortos, e das hostes celestiais. 10. Quem poderia suportar essa dor infinita? Enoque admoesta seus filhos sobre todas as coisas que ouviu dos lábios do Senhor, de como ele viu e ouviu e escreveu. CAPÍTULO 40 1. Ouvi, agora, meus filhos, aquelas coisas que chegaram a mim pelos lábios do Senhor e o que meus olhos viram do início ao fim. 2. Eu sei de todas as coisas e escrevi sobre elas em livros referentes aos céus e seu fim, sua plenitude, seus exércitos e seus avanços. 3. Medi e descrevi as estrelas, a imensa multidão delas. 4. Que homem já viu suas revoluções e seu surgimento? 5. Nem mesmo os anjos sabem quantas são, contudo, registrei todos os seus nomes. 6 e medi a órbita do Sol, medi seus raios, contei as horas, anotei tudo quanto existe na Terra, como as coisas são alimentadas, como todas as sementes produzidas pela Terra são semeadas ou rejeitadas, sobre todas as plantas, cada erva e cada flor, a respeito de suas suaves fragrâncias, seus nomes, e sobre o lugar onde residem as nuvens, sua composição e suas asas, e como elas produzem pingos de chuva. 7. E escrevi sobre o curso seguido pelo trovão e pelo raio, e eles me mostraram suas chaves e seus guardiões, sua origem, seu movimento. 8. O trovão e o raio são liberados por uma cadeia de justa proporção para que uma cadeia de violência selvagem e precipitada não lance nuvens ameaçadoras e destrua todas as coisas na Terra. 9. E escrevi sobre os depósitos preciosos de neve, do frio e dos ventos glaciais, observei como o guardião das chaves de todas as estações supre as nuvens com neves e ventos mas nunca exaure as reservas. 10. E escrevi sobre os lugares de descanso dos ventos observei e vi como os guardiões das chaves dominam balanças e medidas. Primeiro, eles pesam as estações nos pratos da balança e as distribuem habilmente sobre toda a terra, para que um sopro violento não sacuda a terra. 11. E conferi as dimensões de toda a terra, de suas montanhas, colinas, campos, árvores, pedras, rios. 12. Registrei a altura da terra até o sétimo céu e até o inferno mais abissal, o local do julgamento, o imenso e cavernoso vale das lágrimas. 13 e vi quanto padecem seus cativos, à espera do julgamento sem limites. 14. E registrei todos aqueles que foram julgados pelo juiz, todas as suas punições, e todas as suas obras.